Olá! Você está iniciando a disciplina Projeto Integrador 1, que tem a carga horária de 68 horas. O objetivo de aprendizagem desta disciplina é que você seja capaz de identificar e administrar a minimização dos riscos advindos dos passivos socioambientais, derivados dos modelos de gestões organizacionais, estando preparados para enfrentar os desafios inerentes às incertezas que envolvem os ambientes organizacionais públicos e privados. O conteúdo programático está organizado em quatro módulos. Módulo 1 – Introdução aos conceitos e conteúdos dos ambientes organizacionais. Módulo 2 – As práticas do diagnóstico organizacional. Módulo 3 – Aplicação da ferramenta organizacional do diagnóstico. E módulo 4 – Levantamento e análise do diagnóstico organizacional.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 Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Eu sou o professor José Carlos de Jesus Lopes. Ah, estou aqui para trabalhar com vocês a disciplina Projeto eh, Integrador número 1. Um. Ele será o primeiro de, de três disciplinas e esse exatamente vai ser ah, o que vai dar o start né, que vai dar os primeiros passos para que vocês, então, possam depois realizar a disciplina número 2 e 3. Uh, eu sou bacharel em administração, em ciência econômica, mestre em economia, doutor em meio ambiente e desenvolvimento. Nessa disciplina, nós vamos propor uma atividade diferente para você. Trata-se de uma disciplina que agrega valores e saberes de algumas disciplinas já estudadas por vocês. Então, no primeiro momento, nós vamos fazer uma breve, uma breve revisão e depois a gente já trabalha com a ferramenta de diagnóstico organizacional desse, com o interesse de captar, de coletar, de levantar informações sobre os passivos socioambientais. Essa disciplina é bastante importante porque ela vai permitir que você faça o exercício prático do uso de uma das ferramentas que a administração nos, nos oferece. A, a ciência é, da, é, da administração ela nos oferece